Olá pessoal, vamos entrar então na parte de corpos rígidos. Agora a gente vai, né, ao invés de tratar uma partícula, nós vamos tratar o movimento de um corpo. E, mais particularmente, nós vamos tratar né, o movimento de rotação. Uma partícula não tem dimensão e, portanto, ela não pode girar, tá certo? Mas um corpo extenso pode girar em torno de um ponto. Né? Seja em torno de um, de um ponto dentro dele, seja em torno de um ponto fora dele, seja um ponto, em torno de um ponto nas extremidades desse corpo. Tá? Então, agora a gente passa a tratar de corpos rígidos. Nós tratamos até agora todos os corpos que a gente tinha como partículas, por quê? Por causa do conceito de centro de massa. Né? É, e nós tratamos também só de movimento de translação. A gente já viu que, para um para um conjunto de massas, né, é, que, se, que estejam se movendo, tudo vai se passar é, para é, o centro centro de massa desse desse corpo, né, como se toda a massa do pra, como se toda a massa do corpo tivesse concentrada no centro de massa e aí todas as leis de Newton, né, primeira lei de Newton, segunda lei de Newton, terceira lei de Newton, se aplicam a essa partícula fictícia, né cuja massa está concentrada no centro de massa. Tá? É, então, a gente só fez isso porque todos os problemas que a gente abordou até agora, a gente abordou do ponto de vista de translação, mesmo o movimento de rotação, né, de uma partícula, em um movimento circular, a gente abordou em termos da velocidade de translação dessa partícula e aí a gente tinha que tratar o problema né, com as coordenadas uh, XY, com, a, com as uh, coordenadas não, com as componentes XYZ, né, do, do da, da nossa partícula. Tá? Mas, né, para um corpo, existem dois movimentos possíveis. E no próximo capítulo, a gente vai ver isso com mais, uh, com mais detalhe. Tá? mas ele pode tanto se transladar espacialmente, ou seja, né, ele pode se mover ao longo de uma linha reta, ou de uma linha que não se reta, mas se mover ao longo de uma linha, como ao mesmo tempo ele pode girar em torno de um ponto. Tá? Ou, por exemplo, né, em torno é, do centro de massa, que vai ser um giro bastante importante. Tá? Justamente porque né, se a gente joga um objeto girando no ar, o giro o ponto de giro dele vai ser o centro de massa que vai estar se mexendo ali e o problema parece ser muito complexo mas ele é muito mais simples do que a gente imagina a gente vai ver que a gente pode separar os movimentos de rotação e de translação uh, do corpo tá Tran é, translação do centro de massa que a gente vai tratar em torno do centro de é, a gente tá em, em termos do centro de massa e rotação né, para girar os livros em torno do centro de massa. Okay? E uma hipótese que vai simplificar muito a, o nosso tratamento é a hipótese de que o nosso corpo é, um, é o que a gente chama de um corpo rígido. Tá? E a definição de corpo rígido é bastante simples. O que, que é um corpo rígido? Basicamente, é um objeto que não se deforma. Tá? Se a gente for olhar... Uh, em detalhe, um, um, um pedaço de um corpo rígido do ponto de vista microscópico, a gente, a gente vai ver que né, existem átomos, existem ligações químicas. Tá? E qual é, o que quer dizer a, a aproximação de corpo rígido? Essas ligações moleculares não se deformam, tá certo? Nós vamos tratar como se fossem né, hastes, varetas rígidas, que não têm massa. Com isso, Todas as distâncias entre, entre os átomos ou elementos de massa do nosso, corpo, do nosso corpo rígido vão ser constantes, as distâncias vão ser constantes, as posições não. Tá? Então, né, o que, que acontece? Como esses elementos de massa não mudam de distância, o corpo mantém a forma dele enquanto ele se move. Tá? É, essa é uma aproximação não vai ser válida na maioria das, das vezes estritamente falando mas na maioria das em boa parte das vezes a gente pode usar essa aproximação com excelente aproximação tá? então isso que é um corpo rígido